Se você trabalhar com o Crane V2, UM ou Plus, hoje eu trouxe para vocês um dos melhores acessórios que você pode estar tá adquirindo para usar nesse tipo de gimbal, o Dual Range da Xeon. Eu considero o Dual Range um dos melhores acessórios para esse tipo de Gimbal aqui. É, por mais que ele já tenha uma boa pegada, você aumenta muito as suas possibilidades usando esse tipo de acessório. Não só na questão de manuseio né, do Gimbal, mas também te abre outras possibilidades como anexar diferentes tipos de acessório nas entradas de parafuso 1 quarto que você tem no handle do seu Dual Range. Nesse caso aqui, eu coloquei dois acessórios no meu Dual-Range. O primeiro deles é o monitor R7 da Best View, né, que é um ótimo monitor de referência, e também o controle remoto da própria Xeon. E isso me permite controlar né, o meu gimbal diretamente pelo Dual-Range. Então, isso é muito bom em planos mais baixos, onde você perde completamente o controle aqui né, do dial, né, do, do gimbal. Então, se você tiver um controle remoto, você tá, pode estar tá conseguindo